E aí, pessoal, beleza? Franz Rezende, Érica Rezende, na sua série A Casa do Azulejista. Hoje nós estamos aqui, nós dois, para falarmos para vocês sobre compra de piso, tá? Três fatores que você tem que levar em consideração para fazer a compra do produto aí que você vai instalar na sua casa, nos pisos, nos revestimentos da sua casa. Três dicas que eu vou dar para vocês... Sobre escolha e compra de materiais Então não sai daí depois da vinheta Eu e a Erika vamos explicar para vocês O que nós levamos em consideração para comprar o piso da nossa casa Que pode servir de base para vocês aí também, beleza? Bom pessoal, como eu disse para vocês Três dicas muito valiosas para vocês é, Levarem em consideração quando forem comprar o piso da sua casa Nós aqui levamos essas dicas bem a sério e vamos passar para vocês aí. A primeira dica, pessoal, é questão da metragem, tá? Vocês precisam, para comprar o piso de vocês, precisam saber exatamente a quantidade de material que vai em cada ambiente, ter a medida certa deles, para quando você chegar na loja, você comprar o número exato, a quantidade exata em metros quadrados, não faltar e nem sobrar demais. Então, como vocês podem ver aí em trechos do, do vídeo que a gente gravou para o Excel lá atrás, acho que foi um dos primeiros vídeos que eu e a Erika gravamos aqui, nós estávamos medindo toda a nossa casa, calculando né, as metragens da casa e adicionando a porcentagem de perda também para recortes, rodapés, tudo isso aí para não faltar material na nossa casa e também não sobrar, né? Porque ninguém tá, tão, tão, não está sobrando dinheiro, né? Então, você comprar demais e ficar estocado também não vai adiantar nada. Então, pessoal, essa foi a primeira dica ter todas as medidas em mãos, tudo analisadinho, já com as, as porcentagens já adicionais para não ter erro. Beleza? Vamos para a segunda dica. Pessoal, a segunda dica tem exclusivamente a ver com escolha pessoal, tá? Aqui na Casa do Azulejista, tudo foi baseado em escolhas é, pessoais, né? É, quando eu digo pessoal, né? Não, aqui ba queremos, basicamente a gente tem o mesmo gosto, né? Eu e a Érica, então a gente é, sentamos para conversar sobre as escolhas, então ficou mais fácil. Tá? Ah, para vocês terem uma ideia, tá? é, Érica, aqui na nossa casa, quando a gente foi escolher a, a, o tipo de piso que a gente queria, a gente escolheu polido ou acetinado. Então, galera, nós optamos pelo polido, porque eu particularmente acho mais bonito, né, eu acho assim, ele brilha, é... a limpeza é mais prática de ser feita, né, e, enfim, esteticamente falando, ele dá um, um ar muito gostoso na casa, muito bonito nos ambientes, né, então... Por isso, eu, nós né, optamos pelo polido. É. Então, pessoal, é, percebam que foi literalmente uma escolha pessoal mesmo. Né? Nós gostamos muito do polido. Né? Eu já trabalho com, com porcelanato há muitos anos, então sei bem a diferença entre os dois. A Erika também acompanha sempre eu nas obras. E falou, França o dia que a gente tiver a nossa casa, eu quero um porcelanato é, bonito, que brilha. Eu quero um polidão, assim. E a gente foi realmente assim, né? nesse gosto pessoal. Agora, com respeito aos, às cores... Quando a gente sentou para escolher as cores, Érica, é, quais eram os tons assim que a gente preferiu? É, então, na verdade, eu gosto muito de, de tons frios, né? E também gosto muito de azul. É, então, o que, que nós pensamos? Combinar essas cores, visto que a gente gosta dos tons frios, optamos por cinza, né? É, no, no, no piso, no caso do, do chão, tons de cinza, cinza mais claro, né? E as paredes é, vai ter também de outros ambientes decorados em azul, que vai ficar bem legal essa combinação aí. É isso, pessoal. Então, é, diferente de muitas pessoas que poderiam escolher tons é, quentes, né, como bege e outras cores, marrom, né, a gente opta mais por tons frios. Assim. As paredes da cozinha, por exemplo, vão ser um tom gelo, né, vai ser revestimento gelo, o chão vai puxar para o cinza mesmo, né? garagem e lavanderia também, e, e muitos decorados em azul, a lavanderia vai ter revestimento azul, os dois banheiros vão ter decorados em azul também, então são tons que a gente gosta, isso tem a ver com a pessoa mesmo, tá? Você que está assistindo esse vídeo aí, essa é a nossa escolha, não quer dizer que a nossa escolha está certa ou errada, e a sua está errada ou certa, escolher cor, escolher tons, escolher superfície. Tudo isso tem a ver com você. Então escolha aquilo que faça bem para você, tá bom? Agora vamos para a terceira dica para você não errar na compra do seu piso. Terceira dica, pessoal, para você não errar na hora de comprar seu piso. Grana, bufunfa, din din, dólar. Pessoal, custo-benefício. Hoje ninguém tá rasgando dinheiro, gente. Então assim, nem a gente, né? A gente também tá ali, ó, Suando é, para poder fazer, a bem complicado para poder fazer nossa nossa casa, né? O, da vida esse sonho que a gente tinha e a gente procurou, né? Entre as entre as, as várias opções de porcelanatos, aquela que tem um custo-benefício legal para a gente, né? E a gente baseou essa escolha de custo-benefício no orçamento que a gente tinha, na em ser polido, na, nas cores que a gente definiu, tudo isso levando em consideração, escolhemos marcas é, de qualidade, né? Eu já trabalho com isso há muito tempo, então eu sei as marcas ali que eu posso confiar. Marcas de qualidade com o nosso gosto, com aquilo que a gente tinha escolhido, com bom custo-benefício. Então, pessoal, é a terceira dica. É, analise o seu orçamento, coloque dentro desse orçamento as escolhas que você fez e escolha ali uma opção que faça é, jus à sua obra aí ao seu projeto. Beleza? Com certeza a galera deve estar tá curiosa, né, saber assim quais as marcas, né, modelo, enfim. Isso vai ser no próximo vídeo mostrando etc, mas galera, garanto que vai ser, vocês vão gostar, é top, é de qualidade, muito bonito e lembrando também essa questão de custo-benefício, sendo para realizar o nosso sonho da casa própria, vale a pena, galera é colocar investimento de qualidade, né, que vai durar uma vida toda e abrir mão às vezes algumas regalias, né, para poder guardar o din-din, para poder fazer a casa dos sonhos. É isso aí, pessoal. Estamos realizando nossos sonhos sonho aí na nossa família. E esperamos que as dicas que estamos dando nesse vídeo sirva para realizar o sonho da sua família também. Beleza? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários se tornam novos vídeos. E é isso. É isso. Obrigado pela participação. Valeu, Tamo, né? junto. Tamo junto. Fui! Falou, galera.